Olá pessoal, meu nome é Cássio, eu vim aqui para falar um pouquinho da ferramenta Contele e como ela me ajuda no dia a dia. Eu tenho uma equipe de vendedores externos e com essa ferramenta eu consigo identificar onde que esses vendedores estão, quantas visitas eles fizeram e uma coisa bastante interessante que eu uso é a agenda prévia. Cada vendedor coloca na sua agenda a atividade comercial da semana e assim eu consigo monitorar a atividade comercial de cada um deles. Eu sugiro que vocês usem também, é bem interessante. Grande abraço!